E olha, a dieta do limão, que promete secar até 8 quilos em um mês, já ganhou adeptos famosa. 8 quilos em um mês? Acho que eu vou aderir também. <risos> Não, faça isso. Mas como será que essa dieta funciona, né? A gente inclusive está se perguntando aqui, claro, que vamos ouvir uma nutricionista para descobrir aí essa dieta. Derivada do detox, a dieta já foi testada pela atriz Jennifer Aniston. até pela cantora Beyoncé. A receita bem simples é o seguinte. Meio limão espremido em meio copo de água em jejum todos os dias, antes do café da manhã. Mas existem duas versões da dieta. A que usa água gelada, já que o corpo gasta mais energia para fazer sua temperatura voltar ao normal. E a outra que recomenda o uso da água morna, defendida por esta nutricionista. Tudo, é claro, aliado a um cardápio balanceado. O que a gente tem visto as pessoas perdendo peso hoje em dia é aliar essa água com limão, com uma dieta é, onde você tem uma redução de carboidratos, onde você é, não consuma é, produtos industrializados, nem açúcar. A água mais morna, ela está na mesma temperatura do nosso organismo. Então é como se o organismo não gastasse calorias para poder fazer com que isso entre é, é, numa temperatura mais adequada para o metabolismo. Ainda segundo a especialista, o limão reduz o armazenamento de gordura e dá a sensação de saciedade por conter fibras. Os alimentos alcalinos nada mais são do que alimentos anti-inflamatórios. Então eles vão te ajudar a eliminar mais gordura e consequentemente fazer esse metabolismo funcionar de uma maneira mais eficaz, mais rápida. Então aí você tem uma perda de peso. E a fruta não é recomendada apenas para auxiliar no emagrecimento. O limão tem várias propriedades que fazem um bem danado para nossa saúde. É rico, por exemplo, em vitamina C. O consumo diário ajuda a fortalecer a defesa do nosso corpo, prevenindo doenças. Tem mais! Ele também é bom para circulação, digestão, reduz níveis de colesterol, além de evitar o envelhecimento precoce. Nada mal, hein? O limão ele é um alimento que contém muita vitamina C. E a vitamina C é um antioxidante. E ser um antioxidante significa ajuda a varrer radicais livres. Então melhora o envelhecimento, previne doenças, principalmente o câncer. Depois de engordar 9 quilos por causa da gravidez, Daisy recorreu à dieta do limão. Eu tinha que voltar rápido, mesmo amamentando, eu não estava conseguindo voltar rápido. Então eu parti para a dieta do limão. E estou adorando. A modelo já emagreceu 7 quilos em pouco mais de um mês. Quer perder outros 4? Além de fechar a boca, ela não dispensa o limão. O limão tem em casa, super fácil, super prático. E é gostoso também.